lá para o meu, pro meu computador, né, mostrando aqui minha tela, pra, dividindo com vocês. né é, Falando um pouquinho de MDL, né, eu queria dividir com vocês o seguinte, por que, que vale a pena né, nós utilizarmos essa notação? Né, é, dividindo uma rápida história com vocês, até a gente vai mostrar isso no diagrama, tá nós iremos para o diagrama, vocês vão ver no diagrama Uh, essa anotação, como que ela funciona, né? Vai ter uma clareza bem grande depois dessa live aqui. Mas, assim, dividindo uma história rapidinha, né? Eu, eu sou muito chato com elementos, com setinhas, né? Com, com, quando eu pego uma anotação, né? Então, eu, eu estudei bastante lá atrás, na época do hoop né? O ML, acho que é o Rupi, É novidade, é, talvez seja algo que vocês nunca ouviram, né? Mas era um um grande framework que existia, né, de engenharia de software, que tinha tudo, arquitetura e tudo mais, lá atrás, muito tempo atrás, quase 20 anos atrás, ou talvez até mais. E era rei, né, a gente trabalhava muito com o ML. E eu era muito chato, e continuo sendo até hoje, né, com, poxa vida, não fazer o um negócio fora, né, do, da notação fora do, do certinho, as setinhas do lado certo e tudo mais. E só que o que acontecia, né, é uma coisa que eu, eu achava feio demais, né, e questionava, criticava, né, até reclamava com outras pessoas, quando eu via um desenho feito errado, né. E depois, com o passar do tempo, começou ali microcomponentizações, né, surgirem microcomponentizações bastante tempo atrás também, né, começaram a se falar ali de code, né, depois começou a se falar de, é, de containers, né, Micro infraestruturas, micro-virtualizações, micro-databases, micro-fronts, micro, -virtualizações, micro, micro, -fronts, micro né, que surgiu praticamente um pouquinho antes de micro né, tudo na mesma iniciativa ali, né, de microcomponentização. notou-se que era muito complicado desenhar essas coisas todas. Né? E o desenho ele acabava sendo um, um negócio assim que demorava muito tempo para o arquiteto sair do outro lado com aquilo. Né, e, e manter atualizado com código, meu Deus, né, era um negócio assim, coisa de louco, coisa de maluco. É, então, você alterava o código, tinha que alterar o documento, alterava o documento, tinha que alterar o código. Né. Ficava se apanhando com isso no mercado, né e o que acabava acontecendo muitas vezes, né, era que a gente tinha ali uma situação de ter o documento desatualizado em relação ao código. E ficava ali, né, comendo tempo de projeto, né? é, aí veio a agilidade, né, tinha que entregar o mais rápido possível, e os diagramas é, começaram a perder até força, né? até hoje, é, tá, tá difícil de voltar esse, essa prática de desenhar que é tão positiva e é tão benéfica, né? só que assim, com uma visão mais ágil, né? com uma visão não dá para a gente ficar sincronizando documento, diagrama, com, com código, ele, ele tem um propósito, né? O diagrama ele tem que ter um propósito, ele tem que ser feito sob medida para um propósito. Você não pode sair fazer um diagrama, né? A é, torta à direita. Então, nesse contexto, né, é, começaram a surgir formas mais ágeis de você desenhar. Uma delas é o MDL, né? Que hoje nós mantemos, inclusive, eu sou tão fã, né? Eu fiquei brigando ali para fazer parte. Tanto do MDL quanto do C4, né? Aí eu consegui entrar no MDL e depois de muito, muita briga ali com eles, a gente conseguiu é, se tornar aí o um mantenedor desde dezembro, né? Somos nós, a ARC, que mantemos o, o MDL, tá? E é uma anotação que é muito simples, tá? Então, falando um pouquinho do porquê utilizá-la, né? É, primeiro, antes de mais nada, né? Ele é feito é, para arquitetura. Né? Então, completando aquela, aquela historinha que eu estava falando para vocês, né, de que eu era muito chita com, com notações, cara, eu tive assim, eu falei, pô, o que, que eu acho, o que, que eu posso achar ali pra, pra, de, de notação para arquitetura? Achei o Archimate. E aí eu comecei a desenhar, virou paixão, né? Comecei a desenhar tudo com Archimate, aprendi tal, fazia tudo bonitinho cada vez que eu ia explicar um desenho <risos> para uma pessoa, eu tinha que dar uma aula, né? E eu sentia que ninguém queria ir lá e participar do meu desenho é, é, para opinar, a pessoa falava não, não, mas eu acho que tá, está certo, né? As pessoas não gostavam nem de tentar opinar porque era muito complicado na cabeça delas entender aquela anotação, né? Então aí eu falei, poxa vida, achei um negócio que é feito <risos> sob medida para arquitetura, né? Só que... É, era difícil das pessoas entenderem né? então eu demorava muito tempo para explicar o desenho e as pessoas de se engajarem e de começarem a participar do meu desenho bom outro ponto interessante do porquê utilizar o MDL é que ele é simples de aprender e de explicar então rapidamente vocês vão ver hoje como é rápido de ensinar a utilizar o MDL, é muito fácil uma, é, é, poucas caixinhas é, eu gosto de dizer que o MDL é, é a é anotação das setinhas, né? Só tem um, um, um conector, então ele é muito simples. E nesse contexto, né, ele encoraja as pessoas a participarem do, do desenho. Então você começa a desenhar na lousa, uh, as pessoas elas falam, opa, peraí, eu entendi esse desenho. É fácil de eu ir lá e participar também, de desenhar também, de colocar um elemento a mais. Ou no meu diagrama, né, quando a pessoa entende facilmente, né, você fala a mesma língua que ela, é mais fácil dela se interessar pelo que você está falando. E ela se interessando pelo que você está falando, é mais fácil dela engajar com você e participar da solução, se sentir parte da solução. Quando ela se sente parte da solução... Olha só o que acontece, você ganha defensores do seu desenho, da sua solução, você ganha aliados. Então as pessoas começam a ajudar você a fazer um desenho melhor, né? E, enfim, quando tem um problema as pessoas são mais é, complacentes, elas, elas são mais pacientes né? quando tem um problema, porque elas sabem que elas também participaram daquelas decisões e nenhuma solução é perfeita, né? É, então é muito importante, é muito legal né, de você ter uma anotação que você consiga puxar as outras pessoas para fazerem parte delas. Tá? Outra coisa, né, é, ela tem um único nível de contexto. E o que, que é isso, Pisani? Contexto é o seguinte, é, não sei se vocês conhecem o C4, né, eu gosto demais do C4 também, uma linguagem, né, uma anotação incrível. Ela tem três níveis de contexto, na verdade, eles falam quatro, né? Porque C4 é de quatro contextos, né? É, mas, na prática, eles desencorajam a usar o quarto, né? O quarto nível de contexto é diagrama de classes. Então, eles têm o primeiro nível, que é uma visão ali mais de é, alto nível de negócio, né? Depois, eles têm uma, um outro nível ali de container, que são os grandes componentes que eles têm, né? As, as grandes caixinhas, né? Os sistemas ali... E depois tem o nível de container, que é, a, é a, como, como os sistemas são compostos, né? as camadas, a parte interna do, do, dos, dos nossos containers ali. né Não é container de, de container docker, né container representa ali, praticamente um sistema, é uma grande camada. Tá? E aí o último nível é, são classes, diagrama de classes, né? o quarto nível de contexto. É uma notação muito legal, mais você né, tem aquele ponto de falar, poxa vida, é, eu estou desenhando no contexto 1 um ou no 2? No 3 ou no 4? Então fica naquela, né? É um contexto mais comportamental, mais estrutural, né? Quando você está falando de outras notações, é, e no caso do MDL não tem isso, né? Ele tem um único contexto, tá? Então isso é, traz ainda mais facilidade de entendimento, né? E ele suporta tudo isso aqui, olha que legal, com uma anotação super simples, a gente tem suporte a sequências, né? que não são todas as notações que possibilitam isso, o ML possibilita num diagrama de sequências que vira um monstrinho, né? Ele suporta condições, comportamentos e estruturas. Tudo isso em um único contexto. Fica bagunçado? Depende. Né? É, você pode organizar, né? você que coloca essa organização, na verdade, a, a, a liberdade é, vem né? para quem está desenhando né? e você tem que organizar ah, o seu desenho. hora né? uma, em uma, uma, uma determinada visão ali, você vai construir colocando setinhas e sequência porque vai fazer sentido. Né? Ah, eu posso fazer as duas coisas em conjunto. Aqui nós trabalhamos com uma visão chamada One Picture, né? É, onde nós mesclamos tudo. Eu gosto muito de trabalhar com ela também. E aí nós temos, né, a, em um único desenho, em um único diagrama, né, nós colocamos ali a visão estrutural e comportamental. A parte comportamental, né? Linkada ali. E eu coloco a sequência de setinhas, por exemplo, indicando o fluxo da minha arquitetura. Tá? É, bom acho que eu falei bastante, <risos> vamos lá para o nosso desenho, eu quero mostrar isso aqui para vocês é, na prática, e eu vou dividir com vocês, antes de, dessa visão aqui, eu vou falar um pouquinho dos elementos que nós temos aqui no MDL, tá? deixa eu dar um zoom que eu acho que tá bem pequenininho, né? olha, o MDL, a versão 2, né, que é a mais recente, ele só tem esses elementos é, aqui, tá? Então eu tenho, eu vou dividir com vocês, eu vou falar um por um, tá? <risos> para vocês verem que em cinco minutos você explica MDL para qualquer pessoa, tá? Bom, eu tenho o usuário, beleza? O que, que é o usuário? O usuário ele pode ser tanto, uma, em, é, na verdade é um, é um, é, ele pode ser aqui tanto um ator, né? Quanto uma inteligência artificial, um, um, um robozinho, tá? Eu só falo, ah, tem um robô aqui, né? um Chrome, às vezes eles chamam de robozinho. Pode ser também, tá? Utilizado esse elemento para isso. No MDL, né? Não são em todas as notações que é desse jeito. Aí eu tenho um carinha aqui que representa o meu back-end. Então, qualquer coisa que for é, interna, que rode ali no server-side, eu uso esse elemento para representar o meu back-end, Tá? Eu tenho um elemento aqui de front-end, isso aqui é para representar, né, o que é entregue para o meu usuário final de interface, tá? Então isso aqui poderia ser até a interface de URA, de WhatsApp, né, sistemas que tem ali um WhatsApp de front, qualquer coisa que seja um front-end eu posso representar com esse cara aqui, tá? Aí eu tenho o database, que é para representar instâncias de dados, tabelas, bancos relacionais, não relacionais, qualquer tipo de instância de dados, tá? É, e aí tem um elemento que eu amo chamado black box. O que, que é o black box? Quando você tem um desenho, um diagrama, que ele começa a ficar muito complexo, e, te, e você entrou no nível de detalhe, né? De várias caixinhas, você colocou várias camadas ali dentro, Aí tem uma que você fala assim, pô, peraí, dessa aqui eu não quero, eu tenho, tenho um sistema 2 aqui, que eu só quero falar que eu falo com ele aqui, eu mando uma mensagem para ele e vem uma resposta, né? É, e aí nesse contexto, <risos> tava vendo se o microfone desligou, e aí nesse contexto, né, uh, o que, que acaba acontecendo? Eu tenho um, um elemento que eu, que eu quero ocultar os detalhes internos dele, mas eu não quero ficar é, estranho o, o meu desenho. Não quero, falar, poxa, em todos os lugares eu entrei no nível de detalhe e nessa caixinha não, eu, eu fui ali superficial. Então para isso existe o black box. Isso aqui também pode ser utilizado para representar componentes arquiteturais como filas, é, enfim qualquer componente, tá, um ferramental de log, alguma coisa que você um IP gateway, né, que você não queira entrar no detalhe, tá, explorar no detalhe. Ele ele se diferencia, né? por ser pintado de preto aqui, ou de uma cor mais escura, né? E o texto ter um contraste, ele ser invertido a cor. Beleza? Então, esses aqui são os elementos principais do MDL2. Só isso. Black Box, Database, Front End, Back End e Usuário. Se eu quiser colocar mais detalhes aqui dentro, eu posso usar o quadradinho. Esse quadradinho aqui é, é, tá igual aqui, aqui, aqui, né? Esse quadradinho aqui ele representa a minha layer, ele serve para representar camadas. Então eu posso colocar uma camada dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, infinitamente aqui, para é, ilustrar organizações, estruturas, tá? Esse elemento aqui tipicamente é para estrutura. Esses aqui são para fazer é, passagem, desligou minha setinha. Esses aqui são para fazer passagem de bastão. Tá? Então, tipicamente, eu uso as setinhas aqui para a gente fazer a comunicação. E esses aqui são para mostrar né, é, como é por dentro, a estrutura por dentro, por exemplo, de um componente como esse. Para um database, eu gosto de utilizar é, essa estrutura aqui de, de, de camadas desse jeito aqui, ó, como se fosse uma classezinha. Isso aqui são duas, dois quadradinhos, tá? Um dentro do outro. Então, eu estou falando no, no, no nível maior que é uma classe e no nível menor aqui os detalhes dessa classe. É como se fosse uma subcamada dela, né? O detalhamento da minha classe. Eu posso fazer isso, tá? É, assim como eu posso fazer, por exemplo, colocar vários quadradinhos desse aqui um dentro do outro para representar é, subcamadas. Ele é feito para isso, na verdade, tá? Falta um elemento aqui que é o chamado de boundary, né? Que ele é a mesma coisa que a layer, só que a é traçadinha. E ele serve só para organizar, né? Para dar um contexto de que ali tem alguma coisa diferente, tem uma preocupação diferente. Ele não é um elemento nem estrutural, nem comportamental. Ele é só para organizar mesmo, para conseguir dar ali um, um contexto de grupo, de agrupar alguns elementos, tá? Bom. Falamos praticamente de tudo de MDL, faltou a gente falar das setinhas, né? Que é, a, <risos> é o principal aqui do, do MDL, né? O, no MDL a gente só tem essa, esse conector, a, que é chamado de link, tá? É, é só ele, não existe outro conector, é só o link. Só que o link, ele pode ter na sua ponta aqui, nessa ou nessa, né? tanto faz... É, alguns Algo a mais aqui que fortalece ele né? Que possibilita que ele é, Represente algo a mais Além da passagem de bastão tá? Que ele serve literalmente para falar ó, é, Daqui eu venho para cá Daqui eu venho para cá né? Desligou minha setinha de novo então, Daqui eu venho para cá né? Eu posso, posso fazer isso tá? é, é, Aliás, é para fazer isso O link né? Ele serve para isso Beleza? Só que, é, eu posso falar, legal, é, é isso, esse cara vem nessa direção, mas além disso, esse elemento aqui, vamos supor que eu tivesse aqui um, esse carinha aqui, né, ligado a, a, ao database, eu estou falando que ele compõe meu database, ele faz parte do meu database, então eu utilizo a pontinha aqui de composição, Tá? Essa pontinha aqui, ela indica que eu estou compondo um elemento, compõe o outro elemento. Faz parte do outro elemento. É quase a mesma coisa que eu colocar, por exemplo, um cara desse dentro dele, né? Isso aqui também é uma forma de você compor. Então, é assim que a gente representa a composição no MDL. Ou colocando um dentro do outro, ou usando no link, né, em uma das pontas, o elemento aqui de composição, tá? É, a gente pode usar a especialização, que é a herança, né? Ou seja, tudo que o pai tem e o filho também tem, através dessa pontinha aqui. E a gente tem a bolinha, né? Que é diferente, acho que, de todas as notações, que é o Always Link. Que que é, para que, que serve o Always Link, né? O Always Link é o seguinte. No MDL, você pode botar aqui em cima é, um número, indicando a sequência. Então, eu coloco a 1, um, né? fiz a conexão daqui para cá, 2 fiz a conexão daqui para cá, três daqui para cá, quatro daqui para cá. E aí, talvez eu tenha um, uma conexão, né, que indo por, por um lado, né, ou por outro lado, que ela sempre acontece, por exemplo, do meu é, back-end aqui para o meu banco de dados, todas as vezes, 100% das vezes é aquele back-end, ele vai usar o banco de dados. Então, para não ficar é, fazendo, tipo, duas, três, quatro setinhas, né, para o fluxo 1, um, para o fluxo 2, para o 3, o que eu faço? Eu boto o always link. Ele indica, né, eu não preciso colocar número nenhum, eu indico que sempre acontece aquela conexão entre os dois elementos, tá? É, e uma outra novidade que a gente tem aqui, é isso aqui é novidade mesmo, né, no MDL2, são conectores pontilhados, assim, é o link pontilhado, né? Isso aqui indica que o link ele é fraco, né? Ele é só, ele é virtual, por exemplo. Então, por exemplo, quando eu tenho, eu quero representar tabelas, né? Eu posso fazer isso com o MDL, tá? Representar tabelas de um banco de dados. Eu coloco mais ou menos nesse formato, é livre, na verdade, você pode montar do jeito que você quiser, né? Eu gosto de fazer assim, colocar um quadradinho dentro do outro, colocar aqui as as propriedades, eu vou mostrar isso também no, no exemplo, né? É, e aí, por exemplo, ah, vamos supor que essa tabela aqui em relação a outra, ela tem uma relação fraca entre elas, é, ou seja, ela não tem uma FK verdadeira, mas só que eu, eu tenho o ID de uma tabela na outra. Aí eu uso esse carinha aqui para indicar, ó, essa relação existe, mas ela não é, não é uma FK de verdade, ela é lógica, né? É... Eu já vi pessoas usando, né, ah, eu tenho é, componentes que não são compostos, né, que são agregados, usar com traçadinho e usar a agregação aqui. Pode também, tá? É, essa foi a pergunta de um dos nossos alunos lá, eu respondi pra ele, e ele usou, né? Foi em PV, mas isso é legal que... Aí depois ele mostrou o desenho pra mim, ficou bem legal o desenho dele. Bom, é, acho que deu pra passar por tudo do MDL, dos conectores, né? A gente vai para alguns exemplos agora. E aí eu vou abrir para dúvidas, tá? De MDL. Se vocês já quiserem postar aqui no chat, eu tô acompanhando o chat. As dúvidas, tá? Pode, pode ir dividindo que eu vou respondendo, tá? Bom, bora lá falar do de um exemplo em MDL, tá? É, aqui nós temos um típico Big Service, né? Isso aqui não é um microservice, né? É, se você vai colocar todas as camadas de DDD ali dentro e tal, já vira, uma, vira um serviço maior, né? Não é um servicinho minimalista, né? Como o microservice deveria ser. Então, eu tenho né, um pensamento aqui, na verdade, de construir uma API, né? E, e essa API, ela tem é uma certa complexidade, ela faz várias coisas, né, não é um, é um microserviço, é uma API, né, de complexidade média, vamos dizer assim, e aí aqui dentro, o que eu tô representando, né, que eu tenho o, o meu partner, né, que é o meu, enfim, é, é uma caixinha preta, tá lá no meu mundo externo, beleza, tá no meu mundo externo, não me interessa exatamente quem é um black box, né, mas eu tenho alguém lá de fora que vai utilizar a minha API. Né? Então, eu tenho o link aqui indicando a, a direção, tá? Na minha API, ó, isso aqui é um elemento de back-end, né? Então, eu já estou representando o meu back-end. Eu poderia aqui, com, com um, uma cerquilha aqui, colocar mais detalhes. Eu gosto muito de colocar aqui, né, na nossa metodologia, a gente utiliza RAs, VAs. Então, eu gosto já de falar aqui quais são os RAs e VAs que a gente utiliza. Depois, né, eu tenho aqui, da minha API para cá, né, isso aqui é, é, é o meu back-end, né, aqui a gente tem, meu back-end não, desculpe, isso aqui é a, é a parte de estrutura de camadas, né, aqui eu estou ilustrando literalmente como é a minha API por dentro, beleza? Então eu tenho aqui uma composição, né, e a direção é essa, Importante, hein? Se eu não tivesse a setinha desse lado, eu estaria indicando que a direção é essa aqui, né? É que esse elemento aqui da ponta, né? Do conector, ele vale mais do que a setinha. A setinha, ela sempre existe. Então, se eu, tiver, se eu quiser representar que eu tenho uma composição e que a direção é essa, basta eu colocar a composição aqui e não colocar a setinha aqui, tá? Mesma coisa para a especialização, para a Always para tudo né? É, aqui é a mesma coisa, ó. Se eu quisesse dizer que o sentido é para cá, é o contrário, eu não teria a setinha aqui, eu teria só a bolinha aqui, beleza? É, bom, seguindo então, aqui eu estou representando como é a minha PI por dentro. Então eu estou e aí é legal, né, que no MDL só de posicionar as caixinhas eu já indico que eu tenho relação entre uma e outra. Por exemplo Cheguei aqui, né? Se eu cheguei aqui, o que, que eu tenho é, link direto aqui com essa camadinha? Né? Direto, de TIO e Services. Então, é sinal que eu vou receber de retorno aqui, né? Um DTO e talvez eu até informe um DTO como parâmetro de entrada, né? Eu tenho uma, é, uma interface forte aqui de re recepção e, e, e devolutiva. Tem uma camada de serviço, né? Para colocar ali rotas e... Não, é, é o meu facadezinho aqui da minha aplicação, né, do meu, da minha API, né? Aí eu tenho a minha camada application, que ela serve para orquestrar chamadas de domains aqui, imaginando que eu tenho, né, é um serviço maior, mais parrudo, eu tenho vários domínios aqui dentro. Aí eu tenho minha camada de infra, tá vendo que uma fala com a outra? Esse cara fala com esse, esse fala com esse, esse aqui fala com infra. E aí infra fala com o RM que fala com Entity, né? E aí, eu tenho um outro cara aqui, a infra fala com cache, né? É, também. Então, ela tem tecnologia de cache aqui para linkar com domain. Então, estou dando a sequência exata aqui, né? De conexão entre as minhas camadas. E eu tenho o meu DTO aqui, né? Sendo perene, desde a entidade aqui, né? Para cache não, mas desde a entidade até a minha camada de serviço. Ela é perene. Tá bom? E aí, eu estou falando, ó, always link para o meu database e o always link para o meu cache. E aqui tem uma coisa que, além do link, a gente está passando por cima das camadas, está vendo? Quando eu faço isso aqui de passar por cima, eu estou pegando uma subcamada aqui, passando por cima de várias coisas e indo direto para o meu database. Isso aqui é um cross link, tá? Ou cross connector, como eu preferir chamar, né? Ele, ele é um link único que passa por cima de tudo. Aí eu não preciso fazer daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. <risos> e colocar um númerozinho em cima de cada um. Fica uma leitura mais fluida. Então o MDL ele possibilita que eu faça isso também. De passar por cima dos meus elementos, né? a fim de chegar no meu destino final. Tá bom? É... Bom, aqui eu tenho um segundo desenho. É, nesse aqui eu tenho uma visão de camadas, aqui eu tenho camadas maiores, logo de cara, ó, eu tenho a minha camadinha client-side, server-side. Aí olha que legal, né eu coloquei aqui dentro o meu front-end, e dentro do meu front-end eu coloquei as camadas que eu tenho lá dentro com a layer. Então eu usei a layer aqui né, para representar a minha visão macro, eu usei uma layer aqui para representar minha camada de client-side, aí eu coloquei aqui um front-end, que é o meu elemento de front, né, que tem ligação direta, que, que eu uso o link tipicamente, e aí aqui eu detalhei de novo com layers, eu coloquei várias layers aqui internamente dentro do meu front-end, indicando como que o meu front-end é composto. E aí eu coloquei também layers aqui fora, ó, representando CSS e JS, dizendo que eles compõem o meu front-end. Então eles até poderiam estar aqui dentro, né? Mas eu quis colocar eles aqui fora só para demonstrar, né, que são possibilidades que nós temos, né? Mais uma, beleza? É, poderia ter organizado ele também daquela forma, né, de colocar ele como cross, né? Mas aqui eu tentei dar uma conotação, ó, de como que vai ficar organizado o meu front-end. Eu tenho o menu lateral, header, body, footer. Aqui poderiam ser as camadas, tá? Se eu estivesse falando de um de um VU, por exemplo, né? Estivesse usando um MVVM com VU, é, eu poderia colocar aqui dentro, tá? Bom, daí do outro lado aqui eu tenho o server side, onde eu tenho minha arquitetura de back-end, né? Eu tenho minha cloud aqui, poderia ser AWS, Azure, etc. Eu tenho as minhas VMs aqui dentro, né? E aí dentro das minhas VMs, olha que eu tenho. APIs e microserviços, né, que são diferentes, hein, são diferentes. Pode ser a mesma coisa, mas uma API não necessariamente é um microserviço e um microserviço não necessariamente é uma API. O microserviço ele é minimalista, né, ele é um, é um serviço pequenininho que executa, é, tem uma única responsabilidade, né, usa o S do single, do, do Solid, né, Single Responsibility. É, então, ele é um carinha pequenininho, minimalista, né? E uma API, né, a característica dela é de, de expor, né, de ter interface. A API significa Application Program Interface. É uma interface sistêmica, né? E quando eu estou falando de Web API, eu estou falando que é uma API né, sistêmica, ela, ela é, expõe uma funcionalidade de um sistema via web. Tá? É isso que significa Web API. Então não necessariamente são a mesma coisa, tá? Se a minha web API já tiver uma microfunção aqui dentro, ele pode ser, além de uma API, um microserviço também, tá? Eu gosto de separar assim para ter escala, principalmente no modelo coreografado, onde eu tenho minha API né, exposta lá no API Gateway, por exemplo, e eu tenho meu microserviço, que não é público, é privado, ouvindo uma streaming, um, um Rabbit, né, enfim, qualquer... É, esquema de fila ali ele fica lendo, né, e processando faz o que ele tem que fazer ali, um lambda por exemplo, uma AWS, um Azure Function, um Google Function né, ele faz o que ele tem que fazer, grava no banco e fica ouvindo uma fila, Você desacopla, né e aí a API eu coloco um outro cara, pode ser um lambda também? Pode, mas é um cara que só tem a responsabilidade de chegar nele ele coloca na stream, né, Aí a stream vai ler aqui e vai gravar no banco beleza? É, e aí, aqui nesse desenho, né, eu representei exatamente isso. E a API ela pode, né, pode ser um desenho que eu vá aqui no cache, que eu vá aqui no database, ou pode ser um desenho que eu vá aqui no stream. E quando eu vou no stream, eu tenho meu microserviço, que pega do stream, que é um black box, né, caixinha preta, não quero falar dele, não quero detalhar ele, né, e ele fala com o meu banco de dados, tá? É... Nesse desenho, eu tenho o um API Gateway aqui também, né? Que é o meu ponto de entrada. Então, eu entro pelo meu API Gateway e dele, ou eu venho aqui para o meu Web API, que vai colocar na Stream, né? Ou daqui direto eu já venho aqui para o Stream, tá? E aí, olha só que legal. Eu utilizei aqui um cross-connection. Eu saí do meu front-end, passei pela minha Web API, né? Entrei dentro da minha VM e conectei direto aqui com a minha Web API. Um API. Único link, eu não precisei sair daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá, né? Tipo assim, né? Ficaria uma coisa mais ou menos assim se eu fosse usar as setinhas, né? Todas, né? Daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. Então, não preciso fazer tudo isso, né? O meu cross connection aqui resolve a dor, tá? Último elemento, eu falei para vocês do boundary, né? Eu falei database também já está representado aqui. O boundary está aqui, ó. Ele representa uma organização, ó, de componentes privados, né? Eu poderia falar que ah esse database aqui é, está dentro de uma rede PCI, LGPD, é, então posso usar o boundary para essas coisas, tá? Ficam desenhos bonitos, né? É, bem organizados. E, acima de tudo, né, o mais importante, olha a facilidade, né, olha, olha a simplicidade para representar um, a arquitetura, né, poucas caixinhas aqui eu representei como que a minha arquitetura funciona. Detalhe, existem dois tipos de visão, tá, e aí eu não estou falando de MDL não, tá, estou falando de visão em geral, independente de Ml C4, MDL, Archimate, tá, fluxograma, BPM, né, BBMN não importa existem dois tipos as que são perenes, né, ou seja aquelas que são longivas que acompanham a vida inteira do produto e aquelas que elas são descartáveis, elas servem só para você tangibilizar a sua ideia as suas ideias né, é, e fazer com que as outras pessoas participem daquela solução, ajudem você a, a tangibilizá-la depois que você entregou um abraço tchau, joga fora, não fica com compromisso de atualizar meu código tem que atualizar meu desenho não né o desenho ele serve para você é, para você acima de tudo entender a sua própria solução ver detalhes que você talvez não, não tivesse visto né e serve para você mostrar isso para outras pessoas dividir a tua solução o que você projetou com outras pessoas com outros stakeholders com o desenvolvedor que vai codar, com o, o, a pessoa de qualidade que vai fazer o teste de QA, é, o, o analista de databases, está bonitinho, né, o, a estrutura, a estratégia do modelo, né, se tem um, tabelas ali de mais insert, mais update, mais delete, como que vai funcionar expurgo, você consegue representar tudo isso com, com qualquer notação, né, o MDL... <risos> Como eu falei, né simples demais representar essas coisas todas por ele. Você pode simplesmente escrever aqui, colocar o VA o RA aqui dentro. E aí o próprio VA o RA tem a descrição do que, que ele é. Né? Então vou deixar ficar claro que aquela caixinha tem que atender aquele requisito. É, e aí você consegue no speech, né? novamente, né? É, é muito importante que você... É, nesse modelo mais ágil que nós vivemos atualmente, né, e é importante que a gente continue assim, né, evolua cada vez mais, é importante demais o speech, a explicação. Tá? Então o desenho ele é parte da sua entrega, ele não é a sua entrega. A sua entrega vai além disso, a sua entrega como arquiteto. Né? Isso aqui é simples, você faz rápido, coloca um monte de caixinhas aqui, liga, ah, bonito, um desenho em padrão aqui, Representa o DDD ali, um design pattern e entrega. Beleza. Mas e por trás disso, por que, que você está colocando essas caixinhas? Né? Por que, que eu estou representando desse jeito? É, é aí que entra a fundamentação. Né? E talvez aqui você não vá colocar um detalhamento tão aprofundado, você tem que deixar o desenvolvedor criar, <risos> pensar em coisas, em soluções diferentes, em coisas a mais. Não pode chegar lá e impor para ele, ó, é desse jeito aqui tudo, 100%. Mas as coisas mais importantes, estruturais, que você fundamentou, levantou RAs e linkou, que padrão, que tecnologia, né, o, a, o formato geral, a estrutura geral, isso precisa ser seguido, né, e, e tem que ter uma justificativa do porquê. Nós aqui na ARC, tipicamente gravamos vídeos, então além de é, fazer o desenho, a gente grava um vídeo e a nossa entrega ou divisão é, dos conteúdos, né, do como vai ser feito com a nossa equipe, ou a gente apresenta e explica, né, desenha e explica, ou a gente divide um vídeo, grava um vídeo e divide com a equipe, tá? A gente faz muito isso aqui e eu recomendo que vocês também façam no dia a dia de vocês, de começar a, eu vou fazer uma entrega de arquitetura, fiz um desenho, um documento, entrega, eu sei que tem pessoas aqui que trabalham com arquitetura não engaja né as chances de, de ir para gaveta igual muitos desenhos meus foram na minha longa carreira aí como arquiteto são grandes né esse tipo de frustração puta, eu vivi muito isso no, no passado de fazer desenhar projetar escrever tal ninguém seguia ia ver o código tava totalmente diferente do que eu tinha projetado ficava puto né? É... Bom, enfim, mesmo fazendo tudo isso, às vezes acontece, pode acontecer com vocês também, né? De mesmo fazendo tudo isso, ainda por cima, né? Algum ponto ali falhou. E aí, normalmente, a falha é do próprio arquiteto, né? Que acabou não conseguindo passar essa mensagem ou explicar o que deveria ter explicado. Bom, fluxo de melhoria contínua, tá? O que é importante ter em mente? Seu desenho tem que ter uma finalidade. Então, se o seu desenho ele é perene, ele vai ser longivo, vai durar muito tempo, é, a ideia é que ele seja mais high level, seja mais estrutural. Tá? Então, você vai colocar ali o um, um, um grande mapa da aplicação, como que você vai escalar, né? ah, os grandes componentes arquiteturais que vão existir ali dentro. É uma big picture, uma visão bem alto nível. Se você Aqui, por exemplo, eu estou falando da estrutura de arquitetura. Tá vendo? Eu tô falando, ó, é, como que funciona uh, o fluxo, né? principalmente nesse desenho de cima, né? O fluxo da informação em cima de um padrão de arquitetura, as camadas que eu tenho. E aqui, tipicamente, eu falaria o porquê que eu tenho cada uma dessas camadas. Que tipo de código que pode ou não ter dentro de cada um deles. Que tipo de requisito arquitetural ou variável arquitetural eu tô atendendo em cada uma dessas camadinhas aqui. Tá? Então, tipicamente, é isso que eu faço, tá? Agora, se eu quiser representar uh, o negócio, as caixinhas que eu tenho aqui dentro, o flow de informações entre as caixinhas, o que, que eu vou fazer? Aí é um desenho né? que eu vou colocar setinhas, eu vou colocar números indicando, né? o negócio funciona assim o usuário faz o login daí né, pegou o token depois do token eu devolvo né, para o meu usuário aí ele enfim usa o token para fazer a requisição ali para ver o saldo né tem um saldo consigo praticamente representar um caso de uso né colocando as setinhas a sequência números em cima só que é algo que pode mudar né? E logo de cara, quando eu fiz isso, para eu entender o fluxo e para eu conseguir explicar esse fluxo para outras pessoas, ele é legal. Mas falar, pô, ele tem que ser é a documentação oficial. Então, à medida que eu mudo o código, eu tenho que mudar ele. Aí ferrou, tá? <risos> aí, aí a ideia foi pro beleléu. Por quê? você não vai conseguir fazer isso. O seu artefato vai virar ali uma âncora, né? Em vez de ser um acelerador, alguma coisa que ajudou ali as pessoas a entenderem e a né, fazer rápido, fazer de forma assertiva, virou um break. Porque, ah, eu alterei o meu código. Ah, tem que alterar o diagrama. Ah, alterou o diagrama. Ah, tem que alterar o código. Tudo bem que alterou o diagrama porque alguém entendeu alguma coisa diferente, discutiu e fez sentido alterar o código, beleza, né? É, você levou a ideia lá para o time de desenvolvimento. Mas ele não tem que refletir exatamente o código. Tá? Ele tem que ter a forma, né? o, o grande fluxo, a visão alto nível. Beleza? É... Bom, acho que eu falei tudo e mais um pouco aqui de MDL. Dei dicas, eu queria abrir para perguntas. Tem uma pergunta, acho que aqui, que eu não respondi. É... Ah, ó. Duas perguntas aqui. A primeira é, onde eu encontro a documentação do MDL? Lá no ArcOne One, é, a gente tem uma sessão ali de MDL, é nova, tá? Tem pouca coisa ainda ali, e... mas está lá, tá? E tem também mdlmodel.com, que é nosso, é o um domínio nosso agora, né? Não era, agora é. E por lá, nós temos uh, a documentação do 1, da versão 1, tá completa, e da versão 2 nós estamos desenvolvendo, tá? Essa versão do, desse conteúdo que eu expliquei, embora o MDL 2 já exista, já tem aulas, já tem é, conteúdo no YouTube explicando o meu, né? Explicando detalhes, dando exemplos e muito mais ali. É, estamos ainda subindo essa versão, tá? É porque a gente tem que colocar em português, em inglês, <risos> dá um trabalhinho, né? A gente precisa aí de... É, mais um tempinho ainda, mas do MDL 2 em breve estará disponível lá também, tá? Do 1 está 100% disponível, em inglês e em português, e do 2 é, que já era, né? Quando a gente pegou o MDL já tinha da versão 1 inteira e o 2 a gente estava em processo de virada, né? A gente já estava negociando, né, a gente é levado e mudou bastante coisa do 1 para o 2, o 2 está mais simples ainda, o 1 também já era bem simples, né? O 2 está mais simples ainda É... Outra pergunta? O MDL é usado para representar apenas a arquitetura de software? Não necessariamente, tá? Você pode representar qualquer coisa que você queira, uma vez que você tem ali é, front e back, né? E tem as camadas, né? Ou com camadas você consegue desenhar até uma casa, né? Você coloca ali a estrutura de como vai ser uma casa, né? Até isso você conseguiria. Então, é, o que eu estou querendo dizer com isso é que você pode é, ilustrar negócio, né? Você poderia, por exemplo, utilizar aqui só telas e usuários. E fica falando, ah, o usuário acessa tal tela e faz tal coisa. Essa tela, aí eu poderia usar layers aqui para representar o que eu tenho dentro da minha tela. Eu tenho, como eu mostrei aqui, né, um menu lateral, um menu superior, um bar. Eu poderia falar o que eu vou ter aqui dentro da minha tela, literalmente, né? E esse aqui é o um nível de visão ali de, do, do meu cara de front-end, né? do meu analista de negócio, do meu arquiteto de negócios. Né? É, poderia ser esse cara mostrar com essa visão. Ah, eu quero é, representar ali uma, é, uma visão mais corporativa da coisa toda. Eu poderia mostrar isso aqui de uma forma muito high-level, né? trazer tudo em black box, né? tem o sistema tal, sistema tal, e um fala com o outro, esquece até componentes arquiteturais, né? Uma visão de altíssimo nível de sistemas, de usuários ali, os usuários representando as áreas, os black box ali representando os meus sistemas, né? É, talvez algumas camadinhas aqui a mais para representar um detalhe ou outro que fizesse sentido, licença de software, né? De algum é, servidor ali, enfim... É, eu, eu posso sim tá, representar outras coisas com esse desenho aqui. A minha é, layer aqui, ela poderia ser inclusive... Ah, essa layer aqui é um servidor, é um data center. Né? Lembra que eu mostrei aqui? Ó, eu tenho minha de server side, eu tenho no outro aqui, eu tenho minha, minha cloud aqui dentro. Ó. Poderia ser digital ocean. Tá então a layer, ela, ela serve para você estruturar qualquer coisa. Qualquer coisa que você quiser então sim tá qualquer coisa que você tenha sequências né que tem que usar uma setinha de, de um lado para o outro e camadas só com as camadinhas aqui uma dentro da outra né é, e com as setinhas aqui você monta qualquer tipo de diagrama para representar qualquer coisa negócio aplicação né isso aqui facilita muito a vida de esses três elementos, né? Database, front, back-end, verdade, de arquitetura de software, mas esses outros elementos aqui, usuário, caixa preta e layer, né? É, e também aqui as setinhas, né? Isso aqui, qualquer tipo, qualquer tipo de problema, funcional, não funcional, arquitetura de negócio de dados de infra, é, tecnológica ali de uma cloud específica. Você consegue usar para tudo. Assim como o C4, né? O C4 também. Só que o C4 não tem a sequência, né? É, não oficialmente. Você pode botar um número lá. <risos> eu já fiz isso, né? É. Mas é, alguém conheça o C4 depois olhar para tua cara e falar É, tá um pouquinho estranho esse desenho aí, né? Legal, entendi tua ideia. É. Bom. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Olha, ferramenta para utilizar MDL, né? Aqui eu estou trabalhando com Draw I.O., que é gratuito. O tá? que, que eu preciso para fazer, trabalhar com MDL? Setinha, <risos> né? o elemento de composição de especialização, a bolinha na ponta, ter a setinha traçadinha, quadrados <risos> para representar as minhas layers, né? bolinhas para representar backends, esse elemento aqui, o losango, né, para representar frontes, o de database e o black box. Ah, e o usuário, né, não é todo lugar que tem, acho que no Miro, não tenho certeza se no Miro aqui, acho que no Miro tem já, o é, um usuário também. Você pode usar Miro, Kaku, Visio, é, o Draw.io, que é gratuito, é, enfim, qualquer uma né, Lucid Chart lá, né? É, ferramenta boa também. É Lucida chart, né? Falei errado. É muito boa essa ferramenta também, já usei. É a, tá? Então, ferramenta para para usar MDL, qualquer uma, né, foi feito para não ter restrições. Se não me falha a memória, na comunidade nossa de MDL, tem um template lá de... Eu não sei se é pro... Acho que é pro Draw I.O. mesmo. Que você baixa e, e já tem lá os as formas, né? Uh, no nosso programa nós temos também, né? Eu vou ver se eu disponibilizo geral. É, tipo isso aqui, né? Que você simplesmente depois da Ctrl C, Ctrl V, né? Já tá ali. Já tem a forma bonitinha, né? Só para você sair utilizando, tá? É, mais alguma dúvida, pessoal, de MDL? Não. Bom, pessoal, então eu gostaria de agradecer demais a, a presença de vocês. Esse bate-papo de hoje foi é, incrível, espero que tenha sido muito enriquecedor para vocês. Beleza? Obrigado de coração, pessoal!